E aí, gente, hoje eu vou falar desse filme que eu achei lá perdido na Netflix, que realmente me surpreendeu muito, que é um Crime de Mestre, de 2007. Esse filme me passou batido e quando eu assisti, eu não acreditei muito bom. E o elenco, quando eu comecei a assistir, eu disse, meu Deus do céu, não vai parar de me surpreender. E não parou por aí. A gente começa pelo Anthony Hopkins, Ryan Gosling, uh, Rosamund Pike. O Billy Burke, que eu quase não vejo o filme com ele, gosto bastante dele. A Zoe Carson, quem mais? Vamos ver aqui que tem gente nesse filme, olha, muita gente. O Bob Gunton também. Uh, enfim, tem mais gente, mas não tá aparecendo aqui no, no Google. Mas eu fui olhando assim e não acreditei. Mas o plot do filme é que o Willie Belton é um prometor. Um prometo promotor que nunca perdeu um caso e está prestes a deixar o seu emprego para um melhor, até que seu chefe lhe entrega um caso de assassinato. Ted Crawford tentou matar a sua esposa com um tiro na cabeça. Está sendo seu próprio defensor no julgamento. Agora Belton precisa provar que Ted é um assassino frio e calculista. E será que ele vai conseguir provar? Quem é esse Ted Crawford? Será que não é o Anthony Hopkins? Então, gente, esse filme, assim, ele te deixa de um jeito que tu começa a desconfiar o que que realmente aconteceu, será que a pessoa é inocente ou não é, sabe? É demais, assim, os atores desse filme, todo o enredo dele, e é um plot twist atrás do outro, então super vale a pena assistir, tá lá na Netflix.